Oi, tudo bem? Meu nome é Márcia Campos, tenho 45 anos e resolvi gravar esse vídeo aqui para falar sobre Max Amor, que estou usando e está me ajudando muito. O objetivo desse vídeo mais é para tirar a dúvida das mulheres que estão na, na fase da menopausa, né? assim como no meu caso. Não aguentava mais calorões, mal conseguia dormir direito, muita dor de cabeça, insônia, fora estresse, ansiedade, irritação. né? Bom, comprei. Depois de três semanas utilizando certinho, Tomando todas as cápsulas do Max Samora, me sinto outra mulher. E super indico a todas, hein? Já encomendei até meu próximo lote. A primeira, a primeira coisa que vai acabar são os calorões. Aos poucos, todos os sintomas vão diminuindo gradativamente. Ai, ah, cuide sempre antes de comprar, hein? Vou deixar o link do oficial aqui embaixo do vídeo e vai direto para o fabricante, ok? E outra coisa, acho, acho não, tenho certeza que vocês vão gostar demais. Até porque é totalmente natural e é aprovado pela Anvisa, né? Bom, acho era isso, acho que tive algumas dúvidas. Se ele funciona, ele funciona muito bem. Meu objetivo agora é esse, então. Espero que vocês todas gostem. Se tiver alguma dúvida, mande nos comentários aqui embaixo. Até mais, meninas!